Olá, eu sou a Rita, tenho 15 anos e venho partilhar a nossa história. Esta é a história de muitos jovens, um pouco por todo o planeta. O boletim da Direção-Geral da Saúde dá conta de que estão internadas 2.167 pessoas. 2020 foi um ponto de viragem. De um dia para o outro, a nossa vida deu uma volta de 360 graus. O governo decretou a suspensão das atividades letivas e não letivas dos estabelecimentos de ensino a partir da próxima segunda-feira, dia 16 de março, durante duas semanas. Tudo passou a acontecer à distância. O som do rato e do teclado do computador Substituiu o dos sorrisos e das conversas nos recreios das aulas presenciais. Através dos média, tivemos acesso à escola. Olá, bem-vinda a mais uma emissão de português de nono ano aqui no Estudo em Casa. Aprendemos a comunicar e a colaborar de formas diferentes. Os afetos, os encontros com família e amigos assumiram novos formatos e o que antes nos alinhava manteve-nos mais unidos do que nunca. Está tudo bem? Está tudo e contigo, não é? E que ainda tens menos trabalhos para fazer? Vai uns três ou quatro, mas já estou acabados, não é? E o teu e contigo, não é? mais atentos aos chãos que nos roubam. Mas também às notícias para nos mantermos claro, informados. ...mobros e intratados, pode ser em relação ao dia de ontem, mas ao invés temos que Nova subida das vítimas mortais com 41 óbitos. Informação... No entanto, o mundo em que nascemos não parece o mesmo. E a saudade está presente em cada lembrança de um passado em que éramos felizes e nem sabíamos. Um dia, voltaremos a fazer tudo o que queremos. Uma nova esperança começa a surgir então a vacina e é este o momento que marca, então, os, o momento histórico que marca esse arranque da vacinação em Portugal. Uh, António Sarmento a receber essa vacina contra a Covid-19, é este o momento que marca uh, a história... De... Enquanto esse tempo não cresça, continuamos ligados também virtualmente, pois nunca estivemos tão longe como agora, a qualquer hora e em qualquer lugar.